Professor, quero tirar aquelas gordurinhas dos braços e eu não sei como fazer. Simples. Tirar a gordurinha dos braços é a maneira mais fácil que você tem através dos exercícios. Você vai pegar seu pezinho assim. Não tem pezinho, professor. Duas garrafas PET já serve. Vai colocar à frente do corpo, contrair o seu abdômen, projetar o peitoral à frente e vai fazer esse movimento. Braço, direito, extend esquerda, direito, esquerda, direito, esquerda, tem uma contagem, professor, não, aí que dá o segredo, se você estiver fazendo este movimento aqui, não vamos contar. Vai fazer até não aguentar. Agora eu vou trazer o pulo do gato para você que está querendo sugar ao máximo a musculatura dos seus braços e sentir mesmo. Faz assim, ó. presta atenção. Subiu direito. Quando ele descer, já sobe o esquerdo. E vai fazer esse movimento. Este movimento. Vamos lá. contrai o abdômen. Flexiona um pouco as pernas, basta fazer este movimento direto. Vai sentir, arder o braço, vai sentir tudo arder, contrai, eleva a cabeça, projeta sempre o peitoral, contrai o abdômen, mantém as pernas afastadas e faça esse movimento pelo máximo de tempo que você conseguir. Garanto a você que em pouquíssimo tempo você vai ter aí braços bem definidos bem trabalhados e a gordurinha, através do cardápio, para você secar, você vai conseguir atingir seus objetivos. Então, entre em contato com o meu WhatsApp, que está aí embaixo na descrição desse vídeo, para você adquirir o cardápio para ganho de massa magra ou emagrecimento promocional. Gente, um cardápio bem feito, feito por nutricionista, realmente custa mais de 100 reais. E aqui, como é parceiro do canal, ele está fazendo por apenas 20 reais, a partir de 20 reais. Não perca, perca esta oportunidade. Até nosso próximo encontro.